Depois de avaliar os pratos, agora o trio de jurados decide quem foi o melhor da prova. Agora o resultado fica complicado. Quando o Renan chegou com o prato dele, me pareceu assim, ingênuo, trivial demais, tal. mas eu vejo que no fim a aposta que ele fez pela simplicidade meu ver, parece que destaca pelo menos o ingrediente principal. Tô pensando ainda, não sei o que vocês acham. É, eu acho também, eu acho que os outros me ficaram muito, todos muito mascarados. Eu, quando eu vi você chegando com aquele prato, só com aquele purê de banana, primeiro eu falei, nossa, que pena, né? E eu acho mesmo que a sua apresentação poderia ter... <risos> Mas eu acho que talvez pra mim esse conseguiu se sobressair. É, eu vou fazer uma brincadeira aqui, é o, o, o relógio parado tem uma hora do dia que ele acerta também, né? Mesmo parado tem uma hora que ele acerta. Você foi pouco ousado, mas no fim você acertou, porque você cumpriu pelo menos o, o, a tarefa de, de dar o ingrediente principal um tratamento é. digno. Renan, eu não sei se você percebeu, mas você venceu essa prova. <risos> parabéns, parabéns! Mas mostra que, que, eu, que eu, eu, eu, eu sei fazer, eu sei cozinhar, então eu tô muito feliz, tô muito feliz. Bom, Renan, você vai sair daqui então. Me desculpa a redundância agora, né? Vocês têm se molhado nos últimos dias. Você vai a represa fazer stand-up paddle. Ah, que legal, cara. Que legal! E eu tenho mais uma novidade pra você. Você vai poder escolher um dos seus colegas de prova pra levar. <risos> Gente... Deixa eu ver, chamar o Rô que é meu companheiro de quarto. <risos> Obrigado. Se o Renan não me escolhesse pra fazer stand-up paddle, eu dava na cara dele. Tá maluco? Ele é meu companheiro de quarto. Bom, o pessoal que fica aqui, além de limpar as duas cozinhas, eu tenho 15 quilos de sardinha para gente limpar para o serviço do jantar. Entenderam? Sim, chefe. Chef. Obrigado. Obrigado, obrigado. Luísa Obrigado. Rosa Moraes. Espero que vocês tenham gostado da aula que a gente pôde ter com eles aqui. Mais uma aula que a gente tem aqui pode numa das provas. Mais. E agora vão e eu vejo vocês no serviço do jantar. Gente, muito ok, muito obrigada. Boa noite. Obrigado. Obrigado. obrigado. obrigado. É um certo. Muito obrigada. Obrigada. Bom dia, Renan. Bom Bom dia, Rodrigo. Bem-vindos ao Yacht Club Santo Amaro. Cara, nunca tinha feito o stand-up paddle, experiência bem legal. Então, se você for trocar de lado, ó, troca é como se estivesse mexendo num caldeirão de comida grande. Exatamente, você já tem experiência nisso e vai ser fácil, tá? Uh, se desequilibrar, faz base e flexiona o joelho. Muito bom ficar assim na natureza, poder ficar na água, dar uma, dar uma tranquilizada. <risos> Tentei derrubar o Renan algumas vezes, mas infelizmente não consegui fazer o trabalho da maneira correta. Galera, não desanima não, limpa essa sardinha direito eu quero ver sem nenhum espinho no serviço, viu? Boa noite, senhores. Boa noite, chefe. Vamos limpar toda essa cozinha, deixar um brinco e depois tem mais 15 quilos de sardinha pra gente preparar pro jantar de hoje. Maravilha, oh. chefe. Perfeito. Pois é, de novo, a gente aqui, mas agora a gente tá individual, né? Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos? Beleza. Ou vai secando, vamos usar o pano pro, pra coisa certa? A, a Isa é a mais novinha, é a mais bagunceira. Sabe o que vocês têm que fazer? Calar a boca. Karen, não é pra fazer carinho nela, viu? Hã? Não é pra fazer carinho não. na... Não. não. Ah, castigo, mas eu tô acostumado. Toda vez que vocês acharem que o tá bom... Passa e o dedo ao contrário, ok? Uhum. Uhum. Muita espinha aqui. Tira o rabo também? Sim. Eu vou ficar com aquele cheiro maravilhoso de novo, de peixaria. Acho que a gente já está ficando acostumada já com esse peixe. Mentira, eu estou não. Boa tarde. Boa tarde, Chef. Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro jantar com essa equipe bonita de Doma Preta. Entradas, bacalá mantecato com polenta, coxinha de pato. Prestem muita atenção nessa coxinha de pato, porque eu vou ser muito exigente. E carpaccio. Primeiro prato, nhoque alla romana, espaguete alla carbonara e o raviolone de gema com manteiga de sal. Segundo prato, polpetone e o fígado com cebolas caramelizadas. Na sobremesa, petit gâteau. Pra mim, é uma das melhores expectativas, assim, né? Por ser o primeiro serviço do ano. Vamos calcular assim, ó, gente. De 20 a 25 porções. Então, eu não pré-preparo, vou fazer o um nhoque e vou fazer o um carbonara e dar uma força pros companheiros. Vamos repetir aqui. Semola. tá fervendo, ó. Sêmula tem que juntar 600. Tem 600 aqui: bacalhau, mantecado com polenta. Bacalhau, tá lá em cima. Beleza. Polenta tá aqui dentro da geladeira. Se a gente tem que seguir um padrão de tamanho, de peso. Todo pré-preparo tem que ser muito bem feito. Já vamos arrumar a troca, a gente não vai ter tempo de arrumar, galera. Estou passando a sobremesa para a parte de baixo. Beleza. Como esse nível de talento tá aqui, eu acho que não foi difícil mesmo. Só organização, comunicação dentro da cozinha, é isso. Pessoal, eu espero que o nosso primeiro serviço de 2016 Seja melhor do que todos os serviços que nós fizemos no ano passado. Sim, sim, sim, chefe. Resolvi também ser um pouco mais democrático na divisão das praças de hoje. Vou sortear o nome de vocês. Eu achei super justas as praças serem sorteadas. Começando pela sobremesa. Mariana. Falei, mas Jesus, eu rezei, eu não queria o petit gâteau, acho que não... Rolou uma comunicação hoje. Carnes. Bruno. Renan. Massas. Carrie. Sim, chef. Isabela. Fechada. E, obviamente, entradas, Rodrigo e Diego. Tô feliz com a minha. a minha ocupação, né? De hoje. Vamos lá? Vamos. Lugar! O que faz? É o nosso primeiro jantar da virada. Eu acho que tem que ser uma coisa perfeita, não pode ter erro nenhum. Então eu tô ansiosíssimo para acontecer. Armando, pode abrir o restaurante. Sim, chefe. Vamos lá! As portas do Hell's Kitchen se abrem para o primeiro jantar de 2016. Pela primeira vez, os sete participantes estarão em uma única cozinha e terão o desafio de atender os 50 clientes do restaurante. Comanda a mesa sete: cinco pessoas. Um bacalá, duas coxinhas, dois carpátios seguem. Um nhoque, dois carbonárias e dois raviolone seguem. Quatro polpetones e um fígado. Entenderam? Ouviu, Pinser. Pinser. Renan, oi, preciso de mais espaço só para soltar a entrada, porque carne vem depois. Primeiro jantar do ano, eu espero que dê tudo certo, mas é sempre com aquele pé atrás. Vamos no tempo da coxinha, tá? Tá. Quanto mais você manipular essa massa, mais difícil vai ser trabalhar ela. Ouviu, chefe. Somos agora a Doma Preta, né? Então somos a, a elite. É aguardar, se não vai ter nenhuma surpresa desagradável ao longo dessa jornada. Vocês não tem mesa para soltar ainda não? Eu tô vendo uma coxinha, tô vendo um carpacete, tô vendo um bacalhau. O que, que falta? Bora, falta a vontade coxinha, de soltar essa mesa, né? O fator que foi predominante hoje é, para um serviço difícil foi porque sete fizeram uma, um pré-preparo para 50. A gente não estava preparado para isso. Vem cá. Tudo isso aqui... De polenta, pra isso aqui nada de bacalhau. É isso mesmo? Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Pra que, que serve isso daqui? Pra cortar. Pra cortar a polenta. E por que, que ela tá maior, então? Porque você devia ter usado isso daqui pra cortar ela. Porque eu quero um triângulo aqui. E não cortar no teu olho. Por isso que está ridículo esse prato. Então, é um, para gente, é uma responsabilidade muito grande e requer bastante cuidado. Quem fez a polenta da outra vez na né, Equipe Vermelha? Foi Por eu. Por que, que você que fez aquela polenta que eu elogiei e não tomou conta da polenta no misamplas para ficar um pouco melhor do que isso? É... Desculpa. É o quê? Não, o Bruno se colocou para fazer, eu deixei, tudo você bem. Você devia ter falado, o chefe elogiou a minha, não quer que eu faça? Atitude. Sim. Agora eu vou servir uma polenta mais ou menos... Porque alguém que não fez polenta até agora, resolveu fazer. Tá, desculpa. Eu não quero sair. Eu acho que foi o primeiro erro, assim, que eu tive, realmente. Rodrigo, você prepara quatro coxinhas em 15 minutos. Se eu dependesse de você pra fazer coxinha pra vender na rua... Ia morrer de fome. Eu ou meus clientes? Os dois. Pois. A coxinha de pato é um o xodó do Bertolazzi. Então, se eu fizer besteira, eu provavelmente tô na rua. Ô, Rodrigo. Chefe. Eu pedi uma coxinha, não uma coxinha, com celulite e estria. Sim, se você não sabe empanar uma coxinha, me avisa que eu troco você de praça. Ouvido, chefe. Você vou não fazer. precisa ficar insistindo se você não vai conseguir. Vou fazer, chefe. Começa a voltar duas coxinhas do Rodrigo. Agora, né, tem que correr atrás pra tentar tirar isso de letra. Bora, Rô. Vamos soltar isso, só pra soltar. A gente tem mais ovo, galera. Ô oh, Isa, você separou os ovos pra empanar? Não. Não? Vai pegar lá atrás. 12 minutos e eu tenho mais de 50 clientes olhando pra mim aqui. Cara, eu preciso botar ela cortada. Hã? Ela é cortada. A minha massa, ela tá em quatro, tá bom? Tá bom. a gente tava se comunicando bastante, falando o que estava fazendo, o que tava terminando. Carbonara não vai água do cozimento, tá? Não, chefe. Acho que não. Só gema, queijo. Eu não me surpreendo. A cada programa que vem o cardápio tá sendo uma paulada atrás de paulada. Espinha no bacalhau. Quem preparou isso aqui? Eu, chefe. Parabéns, hein? Querendo matar os clientes do restaurante. Faz outro, faz outro. E fico um pouco apreensivo, assim, porque tá dando tudo errado, né? Olha, a cliente não conseguiu identificar que parte é essa do pato. Parece ser a língua, não? Ô, Rodrigo, vem cá. Sim, chefe. Vou fazer um. Só que tava dentro. Quem desfiou o pato? Eu, chefe. Não olhou direito. Quem desfiou o bacalhau? Eu, chefe. Pelo jeito teu olho tá bom, né? O seu chefe gritando e tal, e não tem como eu ajudar, né? Porque o chefe não quer que a gente ajude ninguém. Só que você que tá na praça tem que checar também o que você tá colocando no prato. Beleza. Tendo vários problemas, Tá triste. Isso aqui é a coxinha que você vai descartar, né? Não, chefe, eu sei. Não, vai sim. Óbvio que vai. Com no início elas saíram queimadas. A fritadeira estava numa temperatura muito mais alta do que estava no medidor. Você está vendo como a temperatura estava errada? Né, sim, chefe. Olha a diferença de padrão da coxinha. Ok, chefe. Obrigado. O receber o elogio é bom, tá? Mas receber o elogio de uma superação é melhor. Eu vou chamar essa coxinha de Rodrigo. Por quê, chefe? agora ela tá toda formosa sarada hum, eu achei que ele era coxinha finha coxinha significa que ela tá sendo aos contentos né do chefe e o mesmo disse para mim que eu estou cuidando muito bem das coxas dele Ô, oh, meninas mais uma mesa para vocês aqui eu não vejo nada ali no passe agora eu tenho um nhoque, dois carbonara e dois raviolones. sim, sim chefe e vocês já me devem quatro mesas mas então, vai, a Carrie. Eu, não sei, eu, eu tô Carrie. colocando agora, tá? Eu caio nas massas e a Carrie fala pra eu ir pro Carbonara, pro Nhoque e ela vai ficar no Raviolone. Carrie, tá bom? Yeah. Não dá. Aqui, ó. Realmente eu não gosto muito de massa fresca por causa do fato dela de estar mais dura. A gente só sabe que. Tem que fazer perfeito aquilo, tem que prestar tipo cento de atenção. Raviolone com massa crua. Nossa. É, o cliente falou no primeiro coloque eu, eu ele já Eu não preciso viu. Nem, nem botar na boca pra ver se tá crua. Carrie, vem aqui. Eu não preciso nem colocar na boca pra ver que essa massa aqui tá crua. Que eu mal consigo cortar ela. Eu vejo que a Carrie começa a nadar nos raviolones. Você não consegue ver o ponto da massa se ela tá cozida ou não tá cozida? Um raviolone desse tamanho? Sim. <risos> Entra nessa bagunça, né? na situação, na pressão mesmo. É difícil pra caramba. Tudo ok com os outros pratos? O que é inteiro no Passa pros duas? Peraí. Só tira o talher pra mim, por favor.